Chega naquele momento, né? Que você vai pro canto da parede, né? Você, o, ou a mulher ou o homem, né? Que vai lá e fala: opa, agora a gente vai ter que decidir isso aqui, né? É o quê? É namoro, não é namoro? Tá ficando. Fala tá aí, ficando. galera, belezinha. Como é que tá? A Felipe Braçuca por aqui trazendo outro vídeo para vocês. E nesse vídeo eu vou explicar etapas de uma relação no Brasil, né? Eu já ouvi falar que no Brasil tem muitas etapas, né? Inventamos bastante formas para categorizar o que nós temos com alguma pessoa, né? Vou fazer algumas perguntas sobre esse tema de relação aí para vocês, vou deixar algum conteúdo extra também no final do vídeo, como sempre, vocês que ficam até o final vão aprender mais, né? Então, fiquem ligados, ligadas e vamos nessa! Começando pelo nível zero, Solteiro. Quem é que gosta de estar solteiro? Tem gente que gosta de estar solteiro né? mais tempo. Eu gosto de estar solteiro mais tempo. Tem gente que gosta sempre de estar com alguém, né? Que não gosta de ficar sozinho nunca. Que não consegue passar um mês sem outra pessoa. Mas tem pessoas e pessoas, cada um com uma visão diferente sobre isso aí. E experiência diferente também, né? Depois você pode ir aonde... Ok, eu tô passando um nível aqui, nem todo mundo faz isso, né? Ir para farra e estar tá pegando todo mundo, ok? Pegando todo mundo é uma forma de dizer que você tá beijando as pessoas, tá saindo com alguém. Pegar alguém, é informal, ok? Eu não posso falar, tipo, ah, eu tô pegando a tua amiga, não sei o que, tipo, caramba. Não, ou seja, isso aí é muito assim, tipo, não grosseiro, grosseiro, mas é um pouco mais, é... não sei, não é tão educado falar isso, né? Talvez entre amigos, com mais confiança, você pode falar que tá pegando alguém, né? Sem nenhum problema. E quando você tá num lugar que tem tipo aquelas festas de sertanejo, ou algum evento especial, ou algum, sei lá, qualquer coisa que está acontecendo, que muita gente vai para esse lugar para pegar outras pessoas. Você fala que aqui rola muita o quê? Pegação. Rola muita pegação. Então a primeira etapa, você está solteiro. A segunda etapa, pura pegação. Porque você tá pegando um aqui, outro ali, ou pegando um aqui, outro ali, outro ali, não tem nada com ninguém, é tan tan tan tan, tan, tan. Ou seja, você tá dando uns pega em todo mundo, ok? Dá uns pega, eu tô dando um pega em tal pessoa. Eu também posso falar, se eu tô com a minha parceira, ou se alguém tá com um parceiro e tal, você pode falar, Ei, vamos pra tal lugar, a gente dá uns pega lá, não sei o que, dá uns pega, tipo... Pode ser beijo também, pode ser só aperto, pode ser... Depois você, ah, caramba, hum, essa tá boa. Ok, esse tá bom. Ok, beleza, vamos colocar isso pra frente. Depois continuamos com o tá se conhecendo, não a gente tá se conhecendo, né? A gente tá saindo, ou seja, já teve o processo anterior, agora a gente tá saindo, tá se conhecendo, né? Isso é bem no começo. Sei lá, talvez se você tá saindo aí umas quatro vezes ou uma semana com a pessoa, se você tá saindo várias vezes, não tipo um mês, se você tá saindo um mês já é tipo tá ficando com essa pessoa, que já é outro, o outro estado, outro nível, tá ficando com a pessoa. Já depois chega naquele momento, né?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 você fala que essa é a minha namorada, eu tô com a, minha, com a minha mina, né? A mina é tipo informal, ok? Tô com a minha mina eu falo, oh, essa aqui é minha namorada, não sei o que e tal. Ou a pessoa tá com o namorado, essa aqui é meu namorado, não sei o que e tal. Não é meu namorado, ok? Eu vejo muita gente se confundindo com isso. Meu namorado, não sei o que. Meu namorado, minha namorada. E vocês estão... Namorando, ok? Eu posso falar que ah, eu namorei com essa menina três meses. Namorei com essa menina tanto tempo. O verbo, como tal, namorando, eles estão namorando na sala, e como estão aí juntos, estão dando beijinho, não sei o que tal. Tá? E eles estão namorando aí, entendeu? Tá fazendo aí a coisa deles aí, ok? Estão namorando. Mas também você pode colocar o título de namorados e você fala que eles estão namorando há tanto tempo. Agora subindo o nível, esse nível aqui é mais perigoso, eu vou logo falando, eu vou logo falando que é mais perigoso. Namorido, né? Que é quando você está saindo com alguém, tá um, tem um namorado tem uma namorada, e chega no ponto que você fala, vamos morar juntos. Aí é outro nível da coisa, né? Você está com alguém você na sua casa e essa pessoa nasce na casa dele ou dela é uma coisa. Agora morando junto, meu amigo. Aí o negócio fica mais complicado. Tem vezes que dá certo, né? E tem vezes que não dá certo. Tem vezes que dá certo por cinco anos, por dez anos, depois acaba, ou seja, nada é certo nessa vida, né? Quem sabe? Esse aí é o namorido, ok? Continuando, a gente vai ter o um anel de compromisso, que é aquele anel no Brasil que você dá para a pessoa, que você usa na mão direita, ok? Você coloca nesse dedo aqui, na mão direita não na esquerda, porque na esquerda já é para outro nível. Na direita, quando alguém te vê com um anel nessa mão, né? É, Opa, essa menina já tá é, anel de compromisso aí. O negócio tá sério, né? Tipo, mas até esse ponto, a outra pessoa não pediu em casamento. É simplesmente um namoro que tá mais forte, tá? Tipo, vai bem, entendeu? Tá, tá funcionando muito bem. E não necessariamente você tem que passar pelo namorado, você pode pular do namorando para anel de compromisso. Mas tem pessoas que passam pelo namorido e depois anel de compromisso. Eu já usei anel de compromisso, imagina! Esses dias eu estava vendo umas fotos, bem antigas, e... 2012, eu acho. Aí eu, eu vendo as fotos, é que quando de repente eu vejo um negócio na minha mão e eu... Caramba, caramba verdade, velho, nossa! Eita, que sensação usar anel no dedo, viu? Uh! Então, esse aí seria o namoro mais sério, ok? Já tá como meio caminho andado pra se tornar, próximo nível, noivos. Agora, quando é, agora sim, quando são noivos, aí já houve um pedido de casamento. Alguém já pediu alguém em casamento. Eu acho que quem pediu quem é em casamento? Hum. Make me the happiest man on earth and be my wife. This is time. What? Just, just say yes. Say yes. It will, it will just, be. And I just have one question for you. Oh, no, no, no. I, don't don't, don't, I need, to, don't, I need to. I need to. You truly make me the happiest person on earth. É interessante essas coisas, né? O cara vê assim, sempre é o homem que tem que pedir em casamento. Geralmente, hein? Geralmente o homem pede em casamento e tal, não sei o quê. Eu acho que é tanta TV, tanta coisa na cabeça da gente, ou seja, fortificando essa ideia que o homem que tem que se ajoelhar e, por favor, case comigo, você me aceita, não sei o quê. Que eu não tenho nem lembrança de ter visto uma mulher se ajoelhando pedindo um cara em casamento. Ou seja, com certeza tem. Com certeza tem, porque tem gente pra tudo, né? A pressão no homem é muito mais forte, né? Tipo, de fazer algo bem especial. Você não pode chegar assim, comendo pizza e... Aí, amor, eu quero casar com você. Caramba, como assim, cara? Você fica comendo pizza aqui, normal, todo um dia qualquer aqui. Como é que você não me levou num lugar lindo, maravilhoso aqui pra fazer tudo uma emoção, porque todo mundo visse a gente? Enfim, o negócio aqui é esse tema de relação, né? esse assunto aí de relação, né? tem... É bacana, é bacana, é bacana o que dá, dá, dá muito pano para manga, dá muito pano para manga que dá muita coisa para conversar, ok? Dá muito assunto. Passando do noivo da noiva, né? Esse, esse é o noivo, essa é a noiva. Eles são noivos, ok? Estão noivos. Eles noivaram? Não, na semana passada eles noivaram. Ok? Ah, e, e como foi? Ah, não, e como foi? Porque o noivado, né? Quando, quando a pessoa é noiva é que já existiu o pedido de casamento. Depois, se tudo vai bem, tudo vai certo, a gente pula para outra etapa. É o casamento, né? Então você casa, você tá casado, ok? Eles estão casados. Aí igual como em espanhol, ok? Sem nenhum problema. Depois, se o negócio não funcionar, aí você o quê? Se separa. Você se divorcia, ok? Você está divorciado. Terminou a relação. Ou você também pode ficar viúvo. Não é que seu parceiro ou sua parceira morreu. Que não aconteça isso, né? Se bem que todo mundo vai morrer, né? Mas sem querer estragar a festa de vocês, pode acontecer não somente com você, mas com qualquer pessoa. Mas aí, é para você saber como se fala, né? É o viúvo e viúva. Ah, ele é viúvo. Então, eu perdi minha esposa. E alguém fala, e, você é casado, não sei o que. Não, eu sou viúvo. Aí a pessoa fala, ah, meus pesos, me... desculpa, não sei o que. Ah, não, tudo bem. Agora, já terminando a tristeza aqui de gente morta, vamos continuar aqui para o extra, ok? Vocês ficaram aí até o final. Vamos lá. Alarcotiná, como se diz em português. Ah, me tem gosto de né? Aham, você gosta de falar safadeza conversar sacanagem, OK? Tá conversando de sacanagem aí, porque sacanagem pode ser algo bom e algo ruim, OK? Já expliquei em outros vídeos. Mas nesse caso, conversar sacanagem, conversar safadeza é conversar com co né? Tá fazendo coisa aí tipo, uh, caliente. Eu posso estar com a minha namorada, e eu conheço a minha namorada e eu sei qual é o nível de safadeza dela, né? Digamos. Aí chega um dia que ela tá mais safada que o normal, né? Digo, Opa, caramba, você tá safada hoje, viu? Tá mais safada que o normal. Essa é a parte quente, porque essa é a parte assim mais erótica da coisa, o né? negócio tipo pegando fogo. E vamos supor que você termina a relação, você pode falar também que tá dando um tempo na relação, ok? A gente tá dando tempo. A gente tá dando tempo separado pra ver se as coisas se ajustam, ok? Mas aí eu posso falar, rapaz, eu já conheço muita gente nessa onda aí, nessa onda, né, nessa, nessa vibe aí de dar um tempo, que perde a namorada, ou perde o namorado. Porque vamos dar um tempo e nesse tempo, o que é que acontece? A fila anda. Olha a expressão, a fila anda. Eu gosto muito dessa expressão. Se você se descuidar, a fila anda, o próximo chega e você perde o que você supostamente tinha, né? Aí você vai ter a menina ou o menino que tava dando tempo e tá querendo voltar com a pessoa, tá querendo voltar a relação e marca, liga para essa pessoa para se encontrar. Mas aí, eu ou a menina fura o encontro, não aparece. Marca outra vez e não aparece. Então essa pessoa, ou seja, eu posso ser um furão que eu não cumpro com, com o que eu digo, eu não fui, eu não apareci e ela pode ser uma furona. E por ser um furão, eu perdi a menina. Porque no dia que eu não fui encontrar com ela, que ela foi lá, ela foi pro local, mas no final das contas eu não pude ir, ela conheceu um cara. Aí o cara chegou lá: Ô, oh, como assim, rapaz? O seu namorado, o cara não veio, deixar aqui você sozinha, como é que pode? Uma coisa dessa? Venha aqui, eu cuido de você, vem aqui que eu te consolo, papapá, perdeu! A fila anda. Mas aí, se a coisa funcionar bem, se você conseguir voltar a relação, você pode falar que você voltou a relação, né? Eles voltaram, eles voltaram eu voltei com a minha namorada, ele voltou com o namorado, ou ele voltou com a namorada, ok? Ou eles reataram também, eles reataram, eles estão juntos de novo. e a outra Outra... Ah, ok. Eles não reatar... ou seja, eles voltam e terminam. Voltam e terminam. Ou a expressão chove não molha. Isso é um chove não molha. Você tá uma relação, aí termina, aí volta para a mesma relação, aí termina. Caramba, cara vocês sempre estão nesse sempre estão sempre estão nesse chove e não molha. Sabe aquela chuva que começa e depois é aquela ameaça de chuva? Começa ali a, a respingar e tal, começa a chuviscar, mas não, não, não dá para molhar tudo, entendeu? Dá somente para dar uma cozinha assim, somente aquela, aquela brisa fria, mas não molha de verdade. Daí surgiu a expressão, né? Chove não molha. Vocês ficam nesse chove não molha. Não sei o que vai acontecer com vocês. Outra expressão. Toda vez que vocês ficam nesse chove não molha, sempre se metem no mó rolo. Sempre se metem num em um. Mó rolo. Quando você fala mó, você está se referindo a maior, ok? Então eu posso falar que eu cheguei num local e tinha mó galera esperando lá para ser atendida. Tinha mó galera, maior galera. Então, mó problema é maior problema. Nossa, essa pessoa fez um mó problema por conta desse comentário armou o maior problema, né? Mau problema, maior problema, mau problema. E a última aqui, galera, para finalizar esse vídeo de relações, de etapas de relações, mais conteúdo extra para vocês. Espero que tenha aprendido até agora. Algo que muda em espanhol, que é una de dos. Ou ella conoció a otro ou... pues ya no me quiere del todo. E você em português falaria de duas uma, OK? Não uma de dois, não, de duas uma. Que seria em espanhol de dos una. Ou está fazendo isso, ou está fazendo aquello. Então eu tentei usar de 2, 1 em espanhol e não funcionou. Me perguntaram, né? De 2, 1? Não, não, 1 não, de 2. E eu como que, em sério? Em sério? Ou seja, 1 de 2, de 2, 1. E há outras e outras formas em português e espanhol que você troca a ordem das coisas. Ou seja, as palavras traduzidas assim, tipo de forma literal, seriam as mesmas, não, não muda. Tipo, 1 de 2. Dois de uma. São as mesmas palavras, só que muda a ordem. Ok então, moçada. A ideia é que tudo isso fique na cabeça de vocês. E para ficar na cabeça de vocês, tem que repetir. Muita repetição, ok? Muita repetição. E não esqueça das etapas das relações no Brasil. Esqueci de uma coisa. cara, eu sempre lembro de mais coisas depois que eu gravo os vídeos. Mas ainda não terminei de gravar, então vou falar para vocês. Já escutei comentários que no Brasil, nós, e as homens e mulheres, em geral, são, são muito diretos, a gente é muito direto ao ponto no Brasil. Porque aqui na Colômbia, você tem que, tem, tem, tem, tem, tem que cozinhar mais. Em português, a gente fala assim, tem que cozinhar, tem que cozinhar, tem que tá, tá, tá, tá, falar, falar, falar, falar, falar, falar para depois conseguir alguma coisa. Já no Brasil, é aquela coisa. Olhou, olhou, uhum, ok, beleza, já era. E já tem uma conexão, já fechamos negócio Eu falo muito que aqui na Colômbia, você é Pensa que tá acontecendo tudo numa festa. Dançando, tá, reggaeton, tá, papapá, reggaeton, abraça, dá beijinho. Pá. Nossa, já tá na minha, já tá na minha, vamos embora pra casa. Mas depois a menina vai dançar com outra pessoa. Aí depois vem e dança com você outra vez. Aí depois vem e dança com seu amigo. Aí depois de e dança com a amiga. depois de dança com todo mundo. Já no Brasil é um pouco mais diferente, entendeu? No Brasil, se você dançar uma dança assim mais sensual e você tá apertando, você tá... Nossa, velho. Só a primeira, porque você pode chegar para a menina lá, ou chegar para o cara. E aí, vamos dançar? Bora, vamos dançar. Começou a dançar? Aí, por educação ali, né? Dancei uma música, se não gostou, você vaza, né? Já não gostei, já sei como é que é aqui no Brasil. Ei, valeu, a gente se vê e tal, não sei o tchau. Dancei uma música, uma música. Mas se eu continuar dançando a segunda música no Brasil, Ixi, o negócio tá, o negócio tá... Já tá no caminho, já tá andando, tá no caminho. E dançou a terceira, meu amigo. Aí tchau. Já fechou o negócio. Geralmente, pelo que eu já perguntei para as pessoas aqui, pelo que eu já vivi na Colômbia, tem que conversar mais. Então, parece que acontece tudo na Colômbia, numa festa, mas não acontece nada. Então você vê, como brasileiro veio os dois dançando e ups, ali já, já tá fechado. ali, O casalzinho ali já era. Já não posso olhar mais para aquela menina ali. Aí eu vejo, ok, já era também, mas não acontece nada. E já no Brasil você pensa que não acontece nada, mas acontece tudo. De repente a galera desaparece. Você está na festa lá, de repente, cadê, cadê fulano? Eu tava aqui agora e cadê fulano? Desapareceu, sumiu, desapareceu. Então só um detalhe aí para finalizar. Eu já conversei sobre isso aí com muitas pessoas e falo a mesma coisa. Aqui na, aqui na Colômbia é assim. Não sei se na Venezuela é a mesma coisa, se é como no Brasil, se no Chile, Peru, Bolívia e outros países que vocês moram por aí. Deixe nos comentários se vocês já conheciam as etapas das relações. Como se chama no seu país essas etapas, se tem tantas etapas ou se é mais simples. E o detalhezinho aí no final sobre essa... O contato aí, né? Se é tão direto, se as coisas são mais rápidas ou mais devagar, beleza? Agora sim eu vou embora. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.